Você é aquela pessoa que, antes de fazer alguma coisa, fica imaginando, nossa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Se você é uma pessoa que está sempre preocupado com o que os outros vão falar, você carrega sentimentos pesados demais. Você está sendo paralisado, você está deixando de realizar, de ser quem você realmente é, por medo do julgamento, daquilo que as pessoas vão falar de você. Entenda, se você quer ser, de fato, feliz, o que as pessoas pensam ao seu respeito ou falam é problema delas. É porque elas são dessa forma, é porque elas pensam dessa forma. Então, você não deve se preocupar ou se importar com o que as pessoas vão falar ou pensar ao seu respeito. Porque elas vão falar, de qualquer forma as pessoas vão falar de você. Então, você deve viver uma vida leve, sem julgamento, sem se preocupar com isso. Mas o que eu estou falando aqui não é para você não ouvir feedback ou não ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre coisas que você pode melhorar, aspectos que você pode melhorar na sua vida. É claro, você tem que ser uma pessoa humilde, estar sempre atenta para pontos de melhoria. Talvez você tenha falhas e as pessoas falam para você com carinho, mas claro, pessoas que te amam, pessoas que são importantes, pessoas que são referências para você. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer uma crítica construtiva apenas. Entendo o que eu vou dizer para você, nunca ouça críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada na vida. Como é que uma pessoa que não construiu nada na vida vai, dar, vai dar, fazer crítica para você? Vai vir falar do seu casamento, às vezes a pessoa vai falar do seu casamento, vai dar palpite no seu casamento ou de como você tem que se relacionar. E aí você olha para a pessoa, você olha para o casamento dela, ela não é exemplo de nada, ela não é um exemplo de relacionamento. Como é que as pessoas podem dar palpites? Novamente, o que as pessoas falam ou pensam a seu respeito é problema delas. Você não deve se importar com pessoas negativas que te puxam para baixo. Aí, às vezes, a pessoa deixa de agir, deixa de fazer o que é necessário na vida dela, deixa de ser quem ela gostaria de ser por medo do julgamento alheio. Isso é simplesmente o medo da rejeição, o medo do que as pessoas vão pensar. Seja você, haja, não fique preocupado no que as pessoas vão falar, porque elas vão reclamar, elas vão falar de você. Então, já que as pessoas vão falar mesmo, deixa que falem. Seja você, faça, entre em ação, busque os seus sonhos, os seus objetivos para que você mude a sua vida e não fique paralisado com medo do julgamento das pessoas.